Fala pessoal que curte moda e estilo! Eu estou aqui hoje para trazer dicas práticas sobre como escolher o seu terno ou costume. Quais os detalhes que você deve observar ao comprar o seu traje? Bora descobrir no vídeo de hoje? E aí pessoal, eu sou o Rodrigo Durante, especialista em moda masculina e estou aqui hoje para ajudar vocês com dicas para qualificar o seu estilo pessoal. Hoje eu trago dicas práticas para vocês comprarem costume ou terno e tirarem o melhor proveito dessas peças. Lembrando que no primeiro vídeo do canal, que conta a história de um dos maiores nomes da moda masculina, George Brummel, nós falamos da diferença entre terno e costume. Mas relembrando de forma rápida, o terno são as três peças, paletó, calça e colete. E o costume são somente as duas peças principais, paletó e calça. Nesse vídeo, vamos usar a terminologia correta, que é costume. Estaremos falando então das duas peças, paletó e calça. Mas caso você opte por comprar um terno, as três peças com um colete junto, a lógica é a mesma. Uh, e estamos falando você indo até o comércio comprar um terno pré-teporter, ou seja, um terno pronto para vestir. Mas é óbvio que se você tiver a oportunidade de fazer uma peça sob medida em um alfaiate de sua confiança, é uma outra história. Esse alfaiate vai levar em considerações todos os detalhes do seu corpo e então você terá a peça perfeita. O primeiro ponto a levar em consideração é a cor do costume. Durante muito tempo, principalmente no Brasil, a principal cor usada em costumes era a cor preta. Hoje, graças a Deus, o preto deixou de ser a cor principal. Ainda mais que nós estamos num país tropical, onde usar o preto gera muito calor. Se você vai comprar um costume, minha principal dica é apostar no azul marinho ou então no cinza. Cinza chumbo, cinza escuro, essas são as principais cores que se usa hoje em dia e com essas duas cores você vai conseguir estar bem em qualquer ocasião. Aí você pode me dizer, ah Rodrigo, mas eu já tenho ternos dessas cores. Então a minha sugestão é investir em alguma padronagem. Você pode investir em um traje príncipe de Gales. Um xadrez diferenciado, uma espinha de peixe, um traje risca, ou seja, investir numa padronagem diferenciada. E lembrando também que tendo o traje azul marinho e cinza, você pode mesclar com outras cores. Um exemplo, um paletó cinza com uma calça preta pode ficar incrível. Assim como um paletó marinho com uma calça bege também, fica um tom mais descontraído e esportivo, mas fica também um look que pode ficar incrível. E é sempre bom lembrar, você fez a compra de um, de um novo costume, você tem essa peça, hoje o seu corpo é um, com o passar dos anos, com certeza você vai acabar mudando, então é importante sempre ter uma costureira ou um alfaiate de sua confiança para ir ajustando a sua peça. Esse traje, por exemplo, eu tenho ele há mais de 10 anos e nesse tempo o meu corpo mudou e à medida que ele ia mudando, eu ia fazendo os ajustes necessários para que ele estivesse bem a cada momento. Bom, então vamos começar falando do paletó. O que é importante saber na hora que você vai fazer a compra do seu novo costume com relação ao paletó? O primeiro ponto a observar quando você vai comprar o seu novo costume é a linha do ombro. A ombreira do paletó deve terminar onde termina o seu ombro. Geralmente o paletó até tem uns milímetros a mais, mas milímetros, não mais que isso. Se o paletó tiver os ombros muito curtos, você não terá mobilidade. E com certeza um alfaiate ou uma costureira não vai poder fazer nada, porque ele não consegue aumentar o tamanho do paletó. Da mesma forma, se ele for muito largo para fazer esse tipo de ajuste, é algo muito complicado. Então é melhor já comprar um paletó que seja do tamanho do seu ombro. O segundo ponto a observar é o comprimento da manga do paletó. Uma referência ótima. O ossinho que nós temos aqui antes da mão. O paletó deve terminar exatamente em cima do ossinho, com essa referência fica perfeito. Dessa forma, quando você colocar a camisa, vai aparecer em torno de 1 um centímetro, 1 um centímetro e meio da camisa. Não precisa aparecer mais que isso, mas é importante que apareça a camisa. Eventualmente, existem algumas personalidades de estilo que gostam de dar um toque diferenciado para o look. Um exemplo, um dos grandes nomes da moda masculina italiana o ex-presidente da, da Fiat, Gianni Agnelli. Ele costumava usar o relógio em cima da manga da, da sua camisa. E isso virou moda na Itália, que a partir dele vários homens passaram a usar também. É um toque de estilo, mas no caso, o ideal é que os seus acessórios fiquem abaixo da manga da camisa. Terceiro ponto a observar, o comprimento do paletó. Também uma referência ótima. Esse primeiro ossinho que temos na mão. Se O paletó terminando nesse primeiro ossinho, em 90% dos casos, ele ficará bem para você, para o seu estilo, para o seu tamanho. Uma outra dica, você deve pegar a mão e conseguir fechá-la com o paletó. E uma terceira dica ainda, ele terminando bem no meio das suas nádegas. Com essas dicas, com certeza, o seu paletó ficará bem para você. Temos alguns casos diferentes, óbvio, sempre tem aqueles casos particulares pessoas muito baixas, as pessoas mais baixas o ideal é que o paletó seja um pouquinho mais curto, assim ele vai alongar a silhueta. A mesma coisa, pessoas que são muito altas, têm as pernas muito compridas, o paletó pode ser um pouco mais comprido, que também vai dar um toque de estilo e vai deixar o seu corpo mais proporcional. A largura da lapela é um detalhe importante no seu paletó, lembrando, a lapela é essa parte que vai até aqui, a partir daqui já é o colarinho do paletó, é algo muito importante, geralmente lapelas mais finas são consideradas mais modernas e as mais grossas mais antiquadas, é só lembrar daqueles filmes mais antigos, o pessoal com as lapelas mais grossas mas isso é um toque de, de estilo pessoal de cada um falando de mim, por exemplo, eu gosto da lapela média, nem tão fina, nem tão grossa é, na verdade, quando você for comprar o seu paletó, você deve pensar, eu quero algo bem mais moderno, uma lapela um pouco mais fina. Eu quero algo mais clássico, um pouquinho mais larga. E falando sobre os tipos de lapela, existem três tipos de lapela, mas dois são os principais. Provavelmente, quando você for comprar o seu costume, você terá que optar entre um desses dois, que é a lapela tradicional, exatamente como essa daqui do traje que eu estou usando. Essa lapela, em inglês, chama-se Note é a lapela mais usada. E existe uma segunda lapela, que também ela tem um toque um pouco mais formal, que é a chamada pic lapel ou como se chama no Brasil, a lapela-bico. A escolha da lapela será de acordo com o seu gosto, com o seu estilo. Mostrando então, entre as duas lapelas, aqui, lapela tradicional e a lapela com um toque de estilo, digamos assim, com um bico. No mercado, provavelmente você terá que optar entre essas duas lapelas, mas em 90% dos casos a sua disposição será a lapela tradicional. É uma questão econômica, ela é mais barata e mais fácil de fazer. Então, mais algumas dicas práticas para você lembrar sobre o seu paletó. Importante, Você comprou um paletó novo, evite abrir esses bolsos da frente. Se a gente abre os bolsos da frente do paletó, Vez ou outra colocaremos celular, carteira, e com o tempo isso vai acabar, digamos assim, desmantelando a peça. Lembre-se, o paletó tem esse formato pela forma como ele foi costurado, mas muito pela forma como ele foi passado. Então, se você começa a colocar muitos objetos nos bolsos da frente, ele acaba se arruinando aos poucos. Então é uma dica minha, que eu sempre faço nas minhas peças, evito abrir os dois bolsos da frente. Assim eu não caio na tentação de usá-los. Afinal, temos os bolsos internos, que são perfeitos para colocar chave, carteira, celular e outros objetos. Uma outra dica uh, legal de saber, que talvez não se, não se encontre muito nos paletós prontos, mas já no Brasil começa a aparecer bastante, é encontrar paletós que tenham os caseamentos abertos. Paletós com o caseamento aberto tem um trabalho a mais, um refinamento a mais, então, se você encontrar um paletó que tem os casamentos abertos, saiba que ele já tem uma qualidade um pouco superior àqueles que não tem. Inclusive, é um, é um toque de estilo que principalmente os italianos usam sempre deixam o último botão ou os dois últimos desabotoados. Assim, eles comunicam, veja, o meu paletó tem uma qualidade diferenciada. Outra dica, quando estiver de pé, procure manter o paletó abotoado e abra quando for sentar, ok? Isso não é uma regra, mas passa um toque de refinamento. E também, com relação aos botões, hoje o paletó mais moderno é o paletó de apenas um botão, mas também está muito na moda o, dois, o paletó de dois botões, são os, os principais. O paletó três botões, sim, esse está em desuso, mas caso você tenha o paletó a dois botões, for usar, quando for abotoar, obviamente, abotoe apenas os dois primeiros botões, o último fica sempre desabotoado. Assim como o paletó de dois botões, abotoa-se sempre o primeiro e o segundo sempre desabotoado. Sobre a largura da sua gravata, é importante que a largura da gravata não seja superior à largura da lapela do seu paletó. Por exemplo, esta gravata, ela poderia entrar muito bem com esse paletó, porque ela tem a mesma largura do paletó. Então, o ideal, a gravata tenha a mesma largura, ou seja, um pouco mais fina que a lapela. Essa, digamos assim, é um, um dos toques de estilo, mas obviamente, se você tiver uma gravata mais larga, for usar com o paletó e ficar bem, você se sentir bem, use à vontade. E por fim, sobre os paletós, mas não menos importante, hoje temos muitas opções de paletós com forros diferenciados. Um forro com uma textura, com uma padronagem diferenciada, faz toda a diferença. Então, se você tiver a oportunidade de encontrar um paletó que fique bem para você e ainda tem esse toque de estilo, aposte nele. Um paletó com um forro diferenciado faz toda a diferença. Aqui nós temos um exemplo de um paletó. Esse paletó tem um forro bem diferenciado. Veja só. O forro dele é a bandeira da Itália. Convenhamos que ao sentar, abrir o paletó, aparecer um pouquinho da cor, faz toda a diferença. E sobre as calças? A calça é algo muito importante também. O primeiro ponto a decidir é sobre o tipo de barra que você vai preferir na sua calça. Se uma barra italiana ou uma barra tradicional. A barra italiana é aquela que tem uma dobra e faz um detalhe embaixo. Na verdade, essa é uma questão de, de gosto pessoal mesmo. Na moda, hoje em dia, qualquer, um, qualquer uma das duas barras vai bem, tanto uma tradicional quanto uma barra italiana. Mas tem uma dica, uh, se você for uma pessoa um pouco mais baixinha ou tiver as pernas um pouco mais curtas, eu recomendo a utilização de barra tradicional, pois a barra italiana irá diminuir um pouco a sua silhueta. Em breve, faremos um vídeo no canal falando sobre a história da barra italiana, que na verdade é uma invenção inglesa, por exemplo, na Itália não, é, não chama se chama-se barra italiana, lá chama-se orlo con risvolto. Sobre o comprimento da calça, a dica é usar na medida onde começa o sapato. Se você for mais tradicional, pode usar a calça um pouquinho mais comprida, mas evite que ela fique, digamos assim, empapuzada embaixo, sobrando tecido. Existem pessoas mais estilosas que ainda usam a calça um pouco mais curta, como se fosse uma calça cropped, que fica muito legal para quem vai usar um traje uh, sem meia, com um sapato sem meia, ou então quem vai usar uma meia mais diferenciada, colorida. E sobre os tecidos? Sem dúvida, os costumes mais em conta que você vai encontrar são aqueles com tecidos sintéticos. São aqueles mais encontrados em lojas de departamento, no comércio em geral. Você pode até encontrar bons, bons costumes de poliéster, mas se quiser investir em algo realmente durável e que você use por muito tempo, invista em trajes com tecidos de fibra natural. Minha sugestão, linho, algodão e principalmente a lã fria. Sobre a lã fria, que é o principal tecido dos costumes, é importante vocês saberem esse detalhe. Ela tem uma classificação. Então você vai encontrar lã fria escrito Super 100, Super 120, 130, 150, 180, 200 e por aí vai. Quanto maior for essa numeração, Melhor será a lã, mais fina, mais leve e será melhor se adequar melhor ao seu corpo. Bom, pessoal, acredito que com essas dicas vai ficar mais fácil escolher o seu novo costume. Boa sorte aí, hein? Mas lembrando sempre, o importante é o traje ficar legal e você se sentir bem e confiante. E se você ainda tem dúvidas, deixa seu comentário que farei questão de te ajudar. Até o próximo vídeo!